Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde. Como sempre, nosso programa é um programa preparado com muito carinho para você, seguidor do Rio Mafra Mix, do programa Dicas de Saúde. E hoje eu trouxe um assunto, como a gente está aí no mês de novembro, para falar para vocês, homens, alguns cuidados essenciais com os pés. Você tem cuidado do seu pé diariamente? Tem pensado um pouquinho no seu pé? Fala aí para sua esposa, para sua namorada, né? Para deixar as unhas bonitas. Mas você tem deixado as suas unhas bonitas? Então, eu pesquisei algumas coisas bem interessantes aí para trazer para os homens. Falando que a gente sempre deve tratar muito bem os nossos pés, né? E tem muita gente que... Adora ver um pé bonito, né? Da namorada, do namorado, da mãe, do pai. Então, veja as dicas que eu trouxe para vocês, né? Então, é muito importante a gente, quando for tomar banho, lavar muito bem os pés, né? Com o sabonete da sua escolha e bastante água. E não pode esque esquecer também de secar entre os dedos dos pés. Por que que eu falo isso entre os dedos dos pés? Se você conversar com uma podóloga, né, com um podólogo que cuida dos seus pés, você vai entender o que eu tô falando. Por quê? Porque o primeiro passo para você Lavar muito bem o seu pé e secar é para evitar fungos e bactérias. E quando você evita os fungos e as bactérias, você vai evitar o quê? Frieiras e micoses nos seus pés. Por isso, homem, toda vez que você for tomar seu banho, demora muito, não demora quase nada. Toma o banho, seca os pés, passa a toalha entre os dedos para secar, tá? E também como cortar as unhas dos pés, que é um passo bem importante, né? Unhas bem cortadas são essenciais para a saúde dos pés dos homens também. Primeiro passo é cortá-las, né? Bem certinha, evitar é, esconder nos sapatos, aí vocês que tem unha grande, né? Precisa cortar para evitar fungos, bactérias nos pés. Procure um profissional para cuidar dos seus pés, né? Então, por isso que tem o auxílio de manicures, podólogas, é aí que podem estar melhorando a saúde dos seus pés. Homens, não deixem as unhas dos pés grandes, cuidem bem. Outra coisa que eu queria contar para vocês também, é para que servem as meias, né? Pesuados, né? É também um. Como que eu posso dizer para vocês? É. pesuado também pode ajudar na proliferação de bactérias e de fungos, porque os pés suam muito. Então, manter os pés sempre sequinhos, né? É, tirar os sapatos, secar os pés, colocar meia limpa, vai ajudar os seus pés homem, também. E. Usar produtos específicos, talcos, sabonetes, né? Para lavar os pés, para colocar o, o talco dentro do sapato, dentro do tênis, né? Para que tenha uma saúde aí do seu pé muito boa e que você possa tirar o seu sapato, o seu tênis, perto aí da sua namorada e mostrar o pé lindo que você tem, homem, tá? E. É muito importante você procurar um especialista para cuidar da saúde dos seus pés, né? Existe a manicure, a podóloga que pode estar cuidando dos pés aí dos homens. Pense nisso, pense com carinho. Não esqueça de lavar bem os pés, entre os dedos, né? Para deixar bem sequinho, para evitar fungos e bactérias. Um grande abraço, um grande beijo, essa foi a dica da semana aí para você homem, nesse mês de novembro, saúde do homem. Fiquem com Deus, até a semana que vem.